você abrisse a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 1, eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite, a palavra do Senhor Jesus, há uma referência que Paulo fala a Timóteo, ele diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo ele diz ensina And he says, Teach. ele diz repreenda ah, porque virá um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina mas eles darão ouvidos a, a, aos, eles vão juntar para si mestres they unto que falem o que eles querem ouvir isso é eles, é como se tivessem coceira nos seus ouvidos e é muito interessante a gente pensar nisso e Jesus veio com a mesma mensagem há mais de dois mil anos atrás e a mensagem de Jesus não mudou mas nós mudamos e por que nós mudamos? não deveríamos mudar mas pela graça e misericórdia de Deus oh, by God's grace, Sua palavra existe And his word exists, Para nos fortalecer Amém? Amen. Você está entendendo? I understand it. Quem entende bem o português, levanta a mão well, raise your hand. <laughs> Quem entende inglês so understands understands assim Eu nunca vi brasileiros que não entendem português one, Quem entende bem o português, so levanta a mão se você entende inglês bem, levanta a mão. Well, ok, muito bem. Very well. uh, e quem entende espanhol? You understand que é well. <risos> português aqui. Mas vocês entendem português também. Bom, eu quero ler Apocalipse capítulo 1. com a sua Bíblia. quero que você acompanhe com a sua A partir do versículo 4. In verse 4. João teve uma revelação. E Na revelação, a primeira coisa que Jesus mostrou e falou com ele foi a respeito da própria identidade de Jesus Cristo. Diga assim comigo: Eu preciso conhecer a identidade de Jesus. Vamos falar agora com ele. Jesus é sim ou não? Yes or no. Okay. e aqui nesse texto, so here in this text, nós vamos ver um pouco da identidade de Jesus. See a about Jesus eu quero identity. que você saiba o porquê que nós vamos ver isso hoje. To why we're see this porque todos os anos, every year, se fala sobre o Natal, we talk about e na cabeça de muitas pessoas, heads, o que é o Natal? What is Presentes, gifts, o que mais? Luzes compras Shopping. muito dinheiro Lots of money. e para muitas pessoas quando o, mundo, ou o Natal não traz dinheiro for many people, money, bring money, não traz compras bring gifts, bring items não purchase. tem luzes there, there ou neve para muitas pessoas snow, for many eles ficam tristes And they don't have things, they are sad. mas nós não temos razões para ficar tristes We don't have any porque nós temos Jesus Cristo, que é a nossa alegria. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João diz assim, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos lavou dos nossos pecados Fez reis e sacerdotes Para Deus e seu Pai Somente a parte que nós vimos aqui hoje. E Maria, que Maria foi visitada pelo Espírito de Deus. E ela ficou grávida do Senhor Jesus. E depois de alguns dias, de nove meses, ela ela nem nasceu. E muitos de nós, isso é uma coisa que eu repito, por muitos anos. é algo Especialmente no Natal, nós vemos um Jesus que nasceu e está ainda na manjedoura. É um Jesus que é pobre. É um Jesus que não tem poder. É um Jesus que não pode fazer nada por ninguém. Muitas pessoas passam do Natal para a Páscoa. Muitas pessoas vão do Natal para Páscoa o que eles veem na Páscoa o que você vê na Páscoa muitos veem um Jesus que foi crucificado muitas pessoas, não sei se você já fez isso na sua vida não comem carne na Páscoa por quê? porque eles assim aprenderam porque se lembram do Jesus crucificado do Jesus na cruz mas pouco se fala do Jesus que ressuscitou terceiro dia. Mas quem é Jesus? Jesus é o bebê? Is Jesus, baby? Jesus ainda é um menino de 12 anos? Is Jesus still a 12 -year -old boy? Ou Jesus é o Cristo que ainda está na cruz para muitas pessoas? Que foi envergonhado. Que foi envergonhado zombaram dele. Quem é Jesus para você? Nesse texto, nós vemos um Jesus que é pouco conhecido. João teve uma visão. E a visão que ele teve, no início, ele cumprimenta a igreja e saúda a igreja. Como? Ele fala que é Deus, o Senhor Jesus. Quem está falando? está dizendo graça e paz que vem daquele e aí ele começa uma descrição do Senhor Jesus quem é esta pessoa que João descreve? a primeira coisa que ele fala de Jesus no versículo 4 ele diz que é aquele que é fica comigo, Jesus é aquele que é Jesus is the one who is. O que é que isso significa? Que Ele é eterno. Ele é. ele é Ele não foi Não será Pois porque Ele é Quando o Senhor Deus apareceu em uma sarsa para Moisés Quando Moisés perguntou quem é O que é que Deus respondeu? eu sou, eu sou, é exatamente essa mesma expressão que encontramos aqui, saúdo vocês com a palavra daquele que é, então diga assim, Jesus é, Jesus é eterno, ele é também era, ou seja, Jesus está no passado, mas tem algo muito importante que eu quero que você entenda sobre Jesus. Ele há de vir. O que significa esse há de vir? Ele voltará. Você crê que Jesus vai voltar? Nós, muitas vezes, somos uma geração de crentes que vivemos como se Jesus não voltar, não fosse voltar mais. Eu sempre nas nossas igrejas não existem esse tipo de crente só da igreja dos outros é, como é esse tipo de crente? ele simplesmente vive a vida por um Jesus que ainda é um bebê que ainda está na cruz que não tem poder por quê? porque quando ele vai orar ele não crê Jesus pode fazer algo por ele, mas sabe qual é a principal, principal motivo de estarmos aqui nessa noite? Porque estamos esperando a volta de Jesus, você está esperando a volta de Jesus, se você estiver esperando a volta de Jesus, você precisa estar preparado, e a minha pergunta é, você está preparado? sabemos que estamos preparados. Mas eu quero também falar mais descrições de Jesus que estão neste texto. Jesus text. Ele diz aqui também da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Vocês ouça por sete igrejas que ar diante do seu trono. Gênesis do espírito de Deus. The of God? Sete espíritos de Deus. pastor, eu Pastor não sabia que haviam sete espíritos. Right. Know that there were seven de fato, esses sete espíritos. Fact, these seven spirits, eles estão diante do trono de Deus. They Por para julgar to judge, com justiça. e Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Preste atenção nisso. Aqui em Isaías, capítulo 11, nós temos uma profecia da parte de Deus que fala sobre Jesus. amém good, say, Amen. que bom você sabia well, Isaías na minha bíblia quase sumiu agora Isaiah, here, já Isaías capítulo 11 versículo 1 veja essa profecia Isaiah, 11, verse 1. Look at this que brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará quem era Jessé? Who was Jesse? era o pai de Davi. das raízes de Jerusalém. So from the roots, from the roots of from the E a Bíblia diz que Jesus viria da descendência de Davi. And the Bible said Jesus would come from the of David. De fato, ele veio da descendência de Davi. E uma das coisas que eu quero que você entenda, muito, que é muito importante nas profecias, é que se uma profecia de, do Senhor se cumpriu, todas as outras também se cumprirão. Se diz que ele virá, ele virá, ele voltará. É importante que nós entendamos isso. Mas no versículo 2, ainda parte da profecia, diz assim, e repousará sobre ele. Não, e repousará sobre ele. O que é que repousará sobre ele? Ele aqui quem é essa pessoa? Você entende já quem é esta pessoa, Jesus Cristo, repousará sobre Ele. A primeira, a primeira, a primeira citação, o Espírito do Senhor. Lembra que nós lemos em Apocalipse é que os sete Espíritos estão diante do trono dEle, do Seu trono. Mas aqui diz que os, esses, estes espíritos repousariam sobre ele. a primeira coisa o espírito do Senhor, the o espírito de sabedoria, the o espírito de entendimento, O espírito de conselho, spirit espírito de fortaleza, spirit espírito de conhecimento, e o espírito de temor do Senhor. Spirit of the fear of Por que, que isso é importante? pastor, eu achava que o Espírito do Senhor já resumia todos eles não apesar de que todos são um mas aqui está organizado em uma sequência porque nesse texto de Isaías 11 fala do governo do Messias e é muito importante nós entendermos sobre isso governo do Messias e vem com esses sete Espíritos de Deus então, e de rapidamente eu quero que você entenda o que, o que esses Espíritos podem fazer primeira coisa a Bíblia diz em Atos 10, 38 que o Espírito que Deus ungiu, Jesus de Nazaré, como Espírito Santo diz o qual andou curando e libertando as pessoas fazendo bem, porque Deus era com ele, preste atenção, é muito importante isso, irmãos, depois quando fala do espírito de sabedoria, sabedoria para julgar, sabedoria para, para, para cuidar, sabedoria para governar, entendimento. Conselho Fortaleza Não há ninguém mais forte do que o nosso Deus A Bíblia diz Maior é o que está em nós do que o que está no mundo e a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus O Espírito de Deus vem habitar em nós E será que isso é importante para mim e para você? Porque é no momento também que nós recebemos Jesus Jesus Cristo mesmo disse Eu e o Pai Viremos e faremos nele morada Não é maravilhoso isso? Por quê? Porque quando nós recebemos a Jesus, o Espírito de Deus vem também sobre nós. E Ele dentro da nossa vida, quando Ele governa, Ele traz o um Espírito de inteligência, sabedoria, de governo, de poder, de conselho, de força e de temor do Senhor por isso, então, nós podemos dizer, ou perguntar: será que temos o Espírito do Senhor? Aquele que tem o Espírito do Senhor teme ao é Senhor. É um texto que eu gosto muito. E Paulo fala aos Romanos: se nós não recebêssemos o Espírito de escravidão para outra vez Of slavery, to walk again in fear. Mas recebestes o so espírito de adoção, o pai com o qual clama Abba, Pai. You out, Abba, Father. O que significa isso? Não há medo em nós. Você tem medo de se jogar nos braços do seu pai? Você orders? já viu o que uma criança faz? A child does? Ela pode ter medo das outras pessoas mas ela não tem medo do seu pai ela confia no seu pai é muito importante nós entendermos isso por que devemos andar com medo eu quero que você entenda o que, que esse nascimento naquele dia fez conosco e fala do Espírito de Conselho porque ele fala do Espírito de Conselho somente em medo, mas estão caminhando na depressão, estão caminhando em, em caminhos que nunca deveriam andar, that quando a profecia também de Isaías nos prometeu, que um, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e se o seu nome será, qual seria o nome? a paz. E Emmanuel, Deus conosco. Olha que maravilha. Tem muitas irmãs que adoram diz Emmanuel, Deus conosco. E nós também, todos nós, devemos entender Jesus Cristo é um O que significa isso, pastor? Fale com ele. Ele está. Ele ouve a tua voz. Ele ouve o teu choro. Ele ouve o teu clamor. Ele, ele sabe ele as tuas dores. Ele Será que nós podemos clamar? Ou devemos andar com medo? Você tem medo? De que você tem medo? Pastor, eu tenho medo de morrer. Já viu que você conhece alguém que tem medo de morrer? Ah, eu conheço. Tem gente que tem medo de de avião. Tem alguém que tem medo de viajar de avião? Pode confessar eu orar pode... por você. Alguém você... que você... tem medo de viajar de avião? Mas, não... Eu só viajo de carro. É porque? Não de Não, porque se eu for viajar de avião vai que o avião cai e eu morro, pastor. Oh, mas Deus não pode me permitir você morre mas tem de carro, qual é a diferença? Será que Deus só tem poder para tirar a sua vida escondendo um avião? Quantas pessoas nunca viajaram de avião e morreram com um acidente de avião? Não é verdade, Eu estava em casa tranquilo, o avião caiu na casa deles. Não é uma verdade. O seu medo? What, what is your fear? Tem medo de quê? What are you afraid of? Existe uma coisa que tira o seu medo? é that will take away é A your presença fears? do Senhor Jesus. Is the presence of the Lord Jesus. Se você morrer hoje, If you die today, será que você está seguro de que você se encontrará com o Messias? Are you that you will the Não tenhas medo. Don't be afraid. Nós precisamos sim temor de Deus. Yes, we have to have fear of God. O próprio Jesus disse assim. Ele disse, vocês devem temer não aquele que tem poder para matar o corpo somente, mas devem temer aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. E é isso que nós precisamos entender. É, isso, é esse Deus que nós devemos temer. É diferente de ter medo das coisas. Porque? Porque, o porque o Senhor Jesus está conosco hoje nós lemos o salmo 27 eu, quando o salmista Davi o salmista David, ele disse assim ele disse, olha eu quero morar na casa de Deus porque no dia da adversidade ele me recolherá no seu pavilhão ele diz, ainda quando meu pai e minha mãe me abandonar, diz, o Senhor me acolherá. Olha que maravilha. E uma das coisas que nós comentamos foi: Ele diz, quando meu pai e minha mãe me abandonar, então se você estiver na presença de Deus Now, fact, presence, você vai sofrer muitos problemas problems, problemas financeiros problems, problemas conjugais or or problemas com enfermidades mas sabe o que acontece? You know o Senhor Deus God, está sempre conosco porque o seu nome é Emanuel. diga comigo, Emmanuel Fala aqui no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, mas ele também é o príncipe dos reis da terra, olha o que Jesus é. O príncipe dos reis da terra, Lembra o que foi que ele fez, no versículo 5 ainda, ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso não é maravilhoso, irmãos? É a promessa de Deus. Lembra quando veio o anjo do Senhor e falou com Maria, se o Seu nome será, chame Ele de Jesus O que, que significa o nome Jesus? O Salvador, porque Ele salvará o Seu povo, os Seus pecados e olha o que, que diz aqui em Apocalipse ele é a fiel testemunha. E Ele é aquele que nos amou. E ele é aquele que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O was que mais que ele fez conosco? No versículo 6: E nos fez reis, reis e sacerdotes. E reis. Isso não tá é maravilhoso? Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes que ele fez no versículo 6 nós somos reis e sacerdotes para Deus para o um Pai olha só é muito importante no versículo 7 eis que vem com as nuvens todo olho o verá até mesmo o que os traspassaram e todas as tribos da terra So we have to understand today. Não somente que Ele nasceu, not only that he was born, não somente que Ele foi um bebê, not only that he was a baby, não somente que Ele foi um menino, um not garoto, not a boy, a não man. somente que Ele foi à cruz pelos nossos pecados, he the cross for our sin, mas que Ele ressuscitou that he rose e again, aí Ele voltará para o Senhor. povo. Por que estou dizendo isso? todos os dias do ano, quando ele nos fez sacerdotes, ele quer que nós sejamos sacerdotes de uma nova aliança, que nós falemos para outras pessoas, que nós anunciamos essa verdade para outras pessoas, Neste, nesta época do ano. É uma época propícia, própria para anunciar que Ele adivinha, que Ele voltará para o seu povo e que nós devemos estar preparados para a sua volta. E a pergunta para você é, você está preparado? Pastor, como eu me preparo? é muito importante nós entendermos como este preparo primeira coisa é receber Jesus receber Jesus como Senhor como Salvador receber Jesus como sendo filho de Deus de fato como Deus, Ele é Deus Será que Ele manda na sua vida? Ou se ele permite que Ele governe a sua vida? Nós precisamos deixar Ele governar a nossa vida. Hoje nós temos muitos jovens aqui neste lugar. E é um grande desafio para o jovem deixar Deus governar a sua própria vida. Porque um dos desafios dos sonhos de Is, is he lying or not, brother? <laughs> Os outros foram mais sinceros, você yeah, like gosta de ouvir sua mãe falar assim para você, não vá, você gosta? gosta de ouvir sua mãe falar assim para você, não vá, Cê gosta? Cê gosta? Cê Cê cover Even those who Por último, no versículo 8, says, eu sou o alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, Eu só quero dizer para você que eu fui à igreja desde a minha infância. Eu fui batizado, mas eu só fui aceitar Jesus quando eu tinha mais de 20 anos de idade. Porque o fato de ir à igreja não te faz um cristão. O fato de você acompanhar seu pai e sua mãe à igreja não faz de você um cristão. Talvez você já aceitou Jesus um dia, mas não obedece Jesus, não tem um relacionamento com Jesus. não quero te desafiar a renovar essa sua aliança com Jesus. Se você quiser fazer isso, eu te a à frente. De você. Eu vou orar com você. Não tenha vergonha, porque Jesus está de braços abertos. Mas of Jesus.